3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, vamos para a nossa aula introdutória de desenho. É isso aí. Então nós vamos trabalhar nessa nossa primeira aula. Né? Apresentamos para vocês em sala a questão do material técnico. Né? E falamos de algumas coisas. Aqui nessa primeira aula de introdução, nós vamos só relembrar essas coisas. Então falando da régua T, que é responsável por proporcionar a linha horizontal e o alinhamento perpendicular né, com os esquadros. Falamos das lapiseiras, a lapiseira 05 e a lapiseira 03, e explicamos que a única coisa que você deve observar, se você não quiser comprar de uma marca técnica né, um pouco mais cara, você tem que observar essa tampa, então você desenrosca e você vai observar se a forma com que a sua lapiseira aqui, ó, segura o grafite é inteira de metal. É importante ser de metal para que o grafite não fique descendo e você tenha um bom traço. Né? Depois falamos também em relação aos materiais sobre o, o compasso. Né? Independente da marca, é importante você ter um compasso técnico e você escolhe uma, uma marca técnica idônea, né, que te assegure alguns recursos. No caso dessa versão aqui, tanto da versão 9.000 quanto da versão 9001, ele vai ter um extensor para que a gente possa posicionar a nossa lapiseira né, aqui e ter o, a possibilidade de traba trabalhar com essa lapiseira no esquadro. Então, às vezes vale a pena o investimento às vezes não, sempre vale a pena o investimento num equipamento que você possa ter né, para sempre e confie na, na forma com que esse, esse desenho é, falando também da questão da escala então o esquadro de técnico ele não tem medidas né, isso é dado através da escala e do escalímetro também no mercado a gente acha muito o genérico, vamos dizer assim, um, outras marcas que não sejam técnica. Né? O que, que você tem que conferir? Você tem que pedir os dois lá para o vendedor e conferir se os primeiros 5 centímetros batem, né? a marca técnica, se bate os primeiros 5 centímetros, 10, e o total do esquadro. Em sala de aula, as pessoas que adquiriram o genérico, o escalímetro genérico, nós verificamos que na medida total, então aqui na escala 1 para 100, de 0 a 30, ele tem aqui uma redução no escalímetro genérico de quase 1 milímetro de imprecisão. Isso para o desenho técnico pode ser uma complicação. Tá? Então sempre na medida do possível, confira e afira os seus equipamentos para que você tenha um bom desenho técnico. Tá? Foi apresentado também os dois, o jogo de esquadro, né? tanto o que tem a possibilidade de trabalhar aqui o ângulo de 30 e 60 graus, né? 30, é, 30, 60 e 90, e o esquadro de 45 e 90 graus. Né? Uma coisa que nós falamos, que vocês vão lembrar e vão se habituar a estar trabalhando com isso, é o processo de avaliação, né, Que é o HPL. O HPL ele vai tratar da questão da, da forma do traço. Né? Então, só para relembrar que nós vamos ter o processo de avaliação é, H P e L, onde o H está relacionada à homogeneidade do seu traço, o P, a precisão, com que você desenha, e o L, limpeza. Trabalhamos também na questão da primeira aula o quê? E quando você se predispõe a desenhar, você está trabalhando uma questão postural, porque o desenho é uma linguagem. Então a postura com que você vai trabalhar é muito importante. Então você não deve ter o corpo fora de estabilidade, né? você tem que estar, não pode ter nada balançando. O seu desenho vai exigir precisão. Né? Então, tomar cuidado com essa postura, com como você senta, é, a questão do, de estar escorado ou desconcentrado, fazendo outras coisas ao mesmo, ao mesmo tempo que, que usa as outras tecnologias tá? Então isso não pode, você deve evitar isso para que você esteja concentrado 100% no seu desenho. Então, uma das situações ideais era você procurar um local onde você esteja totalmente apoiado e equilibrado. Né? Você tem uma boa iluminação sobre o desenho né? e você consiga tanto um apoio de braço, né? de, do antebraço, da mão e uma boa visualização daquilo que você está desenhando. Essa aqui é uma indicação de um dos livros que nós temos, né, do, do montenegro que indica essa postura adequada, né, equilibrada, para que você possa desenhar. Outra coisa que nós vimos também em sala de aula foi é, a questão da gente poder e como que funciona cada equipamento. Então é isso que nós vamos fazer agora verificar essa, esse posicionamento. Então essa folha de trabalho que nós vamos fazer o exercício é uma folha A3, né? lembrando que para desenhar eu tenho que estabilizar o meu equipamento à borda, né? no caso aqui a régua T. Depois se eu sou canhoto, o meu equipamento vai estar à direita né? e ele vai correr sobre essa base de régua estabilizada, né? então no momento do traço eu vou necessitar estabilizar o jogo de equipamentos, no caso aqui o esquadro e a régua, e falamos que o traço ele deve ser tracionado e não empurrado, então eu não posso fazer isso com a lapiseira, né? mas eu tenho que tracionar. Né? A direção do traço é tracionada. Por isso, muitas vezes eu vou ter que inverter a posição do punho, né, para que eu possa estar traçando. Então aqui, a forma correta é apoiar a lapiseira corretamente no esquadro e com a mesma força você traçar. Né, para que você tenha um traço homogêneo e contínuo. Uma coisa que nós falamos também, a partir do primeiro traço, o meu, eu devo evitar o quê? Que o esquadro caminhe na direção né, que passe sobre os traços construídos. Porque isso vai favorecer a, a sujeira do meu desenho. Então eu tenho que sempre procurar desenhar arrastando e tirando o esquadro do traço. Né? Nem sempre isso é possível, mas dá para fazer. Certo? Uma outra coisa que nós temos que evitar é, se eu apoiei a lapiseira, eu tenho que procurar, no traçar, manter essa lapiseira na mesma inclinação por todo o traço. Então, se eu comecei com a lapiseira inclinada, eu tenho que ir até o fim com a lapiseira inclinada. Se eu comecei com a lapiseira em pé, eu tenho que ir até o fim com a lapiseira em pé. Eu não posso decidir, por exemplo, é traçar com a lapiseira inclinada e no meio do caminho inverter. O que vai acontecer? Eu vou ter uma distorção desse traço. Né? Então, pode ocorrer aí uma distorção, porque o grafite ele vai estar gra gasto de um lado e a hora que você inverte, então ela está inclinada, a hora que você inverte ela mais em pé, ela vai distorcer o seu traço, criando diferentes espessuras ou até desviando o traço em quase um minuto. Então, basicamente, são esses cuidados que nós devemos ter com os traços né? É, em relação à utilização do, dos esquadros, que é estabilizar e manter sempre uma postura de tracionar o, o grafite e não empurrar. Uma outra coisa que nós falamos é o tipo de grafite. Então, na lapiseira 03, o que vai acontecer? O grafite tem que ser mais duro, tem que ser o H. Para quê? Para que essa lapiseira 03 ó, ela consiga traçar linhas de construção com diferentes espessuras. Porque nós falamos também que o desenho é uma linguagem e essa linguagem ela é expressa por várias características que as linhas assumem. Certo? No próximo momento nós vamos trabalhar como que eu começo a estudar todo esse jogo de equipamentos, ok, até lá, até na próxima aula, tchau, tchau, assada.